Fala família TW, tudo bem? Iniciando hoje mais um vídeo para o canal. E hoje eu gostaria de falar sobre a Fresh Class, várias atualizações que vêm ocorrendo aqui durante a semana. E um principal tópico que eu quero falar com vocês é referente a uma reunião no Zoom que eles fizeram. Teve quantidade de pessoas li limitadas, né? Eles falaram que iam disponibilizar essa reunião depois para o público e que iam continuar com esse, com essa, essa medida, né? De fazer reuniões e etc. Até para criar uma proximidade melhor, mostrar a cara e etc. Enfim, nessa reunião teve alguns pontos específicos que a gente tem que ficar atento tá Lembrando que nesse vídeo agora eu vou explicar sobre os pontos específicos da reunião Depois eu vou falar a minha opinião sobre a mesa E depois eu vou falar sobre a minha experiência sobre a mesa também Porque eu também sou financiado lá em 200k E por último eu vou falar sobre as perguntas mais frequentes que vocês fazem E que já tem respostas diretas da mesa, tá? Então, não se esqueça de se inscrever no canal curte esse vídeo, agora são 6 55 da manhã, eu acordei já pensando, mano, eu preciso fazer um vídeo sobre a first class para ajudar essas pessoas que estão com dúvida vamos lá dentre os pontos específicos que foram falados na reunião é, separados em tópicos que até os próprios membros da comunidade compartilhou comigo é o seguinte, o objetivo é ter pagamento todas as terça e sexta-feira até o final de janeiro. Para quem não sabe, a comunidade e muita gente está com grandes pendências em relação à First Class. Nem todo mundo é, ultrapassou o prazo. Muitas pessoas estão no prazo de pagamento, o prazo que eles dão ali nas regras. Mas as pessoas estão apreensivas, estão ansiosas, com medo de não não acabar não recebendo, tá? Ser incluído uma nova regra que a pessoa não sabe. A First Class ela vem é, ao mesmo tempo que ela avisou Ela também teve algumas medidas que foi mudanças de regras enquanto o jogo está andando Só depois de você comprar o teste, passar na primeira fase muitas das vezes E até passar na segunda, entrar na conta live Que às vezes você acabou descobrindo algo novo E sim, teve mudança sim, quem dizer que não teve, mentiu Preste atenção, a First Class ela realmente é confiável? Essa é a pergunta que todo mundo está fazendo na minha opinião, a First Class ela não é confiável, tá? Ela não é uma mesa confiável, ela não é uma mesa que eu levo como top 5, nem como top 6 e talvez nem como top 10. Mas ela é uma mesa muito famosa, ela é uma mesa que tem muitos traders financiados, ela é uma mesa que tem provas de pagamento, ela tem os seus prós e os seus contras, ela é uma mesa credenciada na ICAP, então assim, é, é real. Um ponto específico que vocês precisam entender é que não é só porque a mesa fez um, dois, 10, 100 mil pagamentos de mil dólares que significa que ela vai fazer pagamentos de 30 mil, entendeu? Claro que eu não vi esses mil pagamentos, mas eu estou dando um exemplo que às vezes aparecem as pessoas defendendo a mesa e normalmente são pessoas que sacaram valores não muito altos, tá? Quando eu vejo pessoas que sacaram valores altos, 10, 20, 50 falando que a mesa é confiável, mano, eu nem refuto, eu nem falo nada, porque tipo assim, o cara sacou, o cara foi lá, operou, fez a grana, e tá tudo, tudo tranquilo. Pessoal, vocês precisam entender uma coisa, quando a mesa é muito nova, ela tem a probabilidade sim de virar scan, e ao mesmo tempo ela tem esse pequeno estereótipo em cima dela, porque muitas outras mesas atrás chegam, é, praticam esse mesmo modelo é, de gerar confiança com base em preço, com base em facilidade e não no olho no olho e então acaba que assusta o público, vocês entendem? a partir de segunda-feira após solicitar o pagamento você receberá um e-mail em até 24 horas enquanto o pagamento está em análise pendente, aparece lá pendente o saldo da conta é redefinido e você pode continuar negociando ou seja, você solicitou um saque hoje, você vai poder continuar operando, isso é um ponto interessante, só que o que acontece, tem muita pessoa que solicita o saque e a conta não é redefinida, não é enviada nenhuma conta a pessoa, enfim. Outro ponto, envia um recurso por meio de formulário encontrado no robô de suporte, que normalmente está no Discord, é, para viola violações e pagamentos rejeitados. Se sua conta for violada, se você recebeu um e-mail dizendo que você foi banido etc, você não concorda com isso, se você teve seu pagamento rejeitado, você entra em contato diretamente com o suporte da First Class ou com o um robô suporte que aparece no, no bate-papo, tá? Aqui eles falam sobre a questão de IP duplicado, três ou mais contas no mesmo IP são sinalizadas por conformidade para gerenciamento de contas. Ou seja, é, acontece que tem pessoas que fazem aprovação com HFT. Depois que a pessoa oferece serviço de HFT, a pessoa pergunta né, a quem vai ter a conta se a pessoa vai operar. Aí tem gente que fala bem assim Não, eu só aprovei a conta, mas eu não sei operar Aí essa pessoa que oferece o serviço Oferece também o serviço de gerenciar a conta da pessoa para pegar 50, 70 Eu já vi casos de pegar até 80% dos lucros Surreal é, E tem pessoas que aceitam Só que aí fica 2 IP logado Às vezes 3, 4 IP logado ao mesmo tempo A mesa identifica claramente Que não é a pessoa que tá operando A pessoa não aprovou e a pessoa não tá operando Então tem esses pontos, tá? É, atrás dos condel e formulários de segunda fase devem ser resolvidos até sexta, ou seja, até a sexta eles falaram que ia ser resolvido. Se, olha, hoje é domingo, de, ou, pelo menos do vídeo em diante não pode aparecer esse tipo de informação para nós, tá? É, se você passou na segunda fase, mas não está com o botão de atualização, 72 horas após a assinatura do acordo, entre em contato com o suporte. Eu tenho um vídeo, tá ali, onde eu explico como você pode cadastrar na Dell, Assinar o contrato com a First Class, por exemplo, que eu fiz uma assinatura de contrato com a First Class E ainda receber pagamentos, tá? Eu explico nesse vídeo tudo isso Abri outro ticket antes de ouvir o retorno, colocará no final da fila Eu particularmente, às vezes sou um cara muito ansioso, posso ter ficado no final da fila Por quê? Porque eu passei da segunda fase em dezembro Eu tive acesso à minha conta live no dia 6 de janeiro no dia 6 de janeiro eu entrei em contato com o suporte E eu estou até hoje Sem conseguir Logar na minha conta live Tá? É lamentável, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês Tá aqui, cap live E só fica assim, ó Não conecta, tá? Se eu conectar qualquer outra corretora aqui Vai de boa, só ir pro MT4 onde eu opero Vai de boa, mas essas contas não conectam Já é a terceira conta né, Que não conecta e que eu faço, não tenho muito o que fazer só esperar a bondade deles e saber se eles vão querer me ouvir ou me ajudar enquanto isso não acontece eu sigo falando que a first class não é recomendada por mim, eu não tô gostando do suporte, não estou gostando de nada dessa mesa é a verdade, mano ah, mas tem gente que sacou, fez isso essa pessoa tem que amar a mesa mesmo mas eu não, porque eu não consigo nem operar se eu não consigo nem operar, pô, não tem como eu ficar falando bem dela, sabe, pessoal? Se eu falasse bem dela, sabendo que tá acontecendo... Ó, preste atenção. Se tem alguém, alguém, algum influenciador, seja lá quem for, que tá falando bem da first class, mano, tá sendo hipócrita. Me desculpa, porque tanta gente tendo problema, eu tendo problema. Como é que a pessoa consegue falar bem? Tá pensando só em si. Então, assim, é, é a mesma coisa daqueles piramideiros de scam, né? É, essas pirâmides que tem por aí, os caras que estão no topo, no top, eles sempre falam bem, tá tudo bem, tá tudo ok, e quem tá lá embaixo fica sofrendo. Então não seja esse tipo de pessoa, que a first class é perfeita, que tudo é, é um mar de flores. Desculpa, essa pessoa tá sendo hipócrita, eu acho que vocês conseguem identificar isso. Parem de seguir essas pessoas, pessoal. Às vezes eles falam, falam isso só para te vender algo, ou às vezes eles não enxergam que tem pessoas tendo problema, mas eles não enxergam proposital. Porque eu tenho um problema, eu mostro. Eu vejo várias pessoas falando que não tá conseguindo sacar, que não tá conseguindo acessar a conta. Mano, só não vê quem não quer. Então se tem alguém que você conhece, que tá tapando os olhos, fingindo que não tá acontecendo nada na first class, essa pessoa tá te iludindo, essa pessoa tá mentindo para você. Então se você quer seguir pessoas que realmente vão te ajudar a você ser um trader financiado... Para de seguir essas pessoas, essa é a verdade Sabe, não dá não dá ibope Para essas pessoas, porque é, é é O seu engajamento nelas que vai fazer com que Outras pessoas, às vezes, sejam enganadas Você não vai ser Mas você engajando com essas contas, esses influenciadores é, Ele vai chegar a novas pessoas Tá? existe 20 mil contas e 8 funcionários Mas eles estão procurando Contratar 8 a 10 novos funcionários Esse foi um ponto que foi falado muito né Mas na minha opinião como é que eles vão dar conta de 20 mil contas, manualmente? Mano, não tem como. Eu acho que é notícia fake. Não tem como eles ter pegado 20 mil contas, não. Apesar que eu não duvido, né? Porque tem uns faraó aqui do Brasil, meu irmão, que os caras para arrumar a gente para comprar a conta, os caras arrumam em dois minutos, né? Por causa desse serviço que tem. Agora falando sobre algumas perguntas e respostas que foram frequentes... Mas antes disso, para que você não fique até o final, já vou deixar bem claro. Eu não confio na First Class, a First Class me está, está me dando problemas. Acessando a minha conta aqui, ó, você percebe que a conta permanece ativa. Como é que eu vou falar bem numa mesa dessa? Não tem como, cara. É muita desonestidade. Se eu tivesse falando bem numa mesa dessa, que está tendo esses problemas tão graves, é porque eu estaria ganhando alguma coisa com a mesa. Não é possível. Não tem como. Por isso que tem gente que fala, ah, de onde você está ganhando... Da FTMO, mano, a FTMO, ela tem um, um servidor bem, é, suporte bom, que atende. Mano, as coisas fluem naturalmente. Não é o meu elogio que vai mudar a mesa, não. A mesa tá perfeita, porque ela é perfeita. Mas fora que falando, ela tá perfeita, porque ela é perfeita. A The Trader, ela é uma excelente mesa, uma grande mesa, porque ela é perfeita daquele jeito. Não é porque eu tô elogiando, não, pessoal. Eu não tô ganhando nada, não. Eu só tô falando a verdade, no dia que a Default Trader falar assim, é, tô com problema no servidor, eu vou ser o primeiro a falar aqui, ó, gente. Tá acontecendo isso e isso, entendeu? Tô sendo sincero com vocês, entendeu? Então lembre-se sempre desses pontos que eu tô falando. É, no servidor deles, mano, sobre a parte de pagamento, velho. Você vê pagamentos, mas, pô, é brasileiro. Vamos ver aqui, vai. sei lá quantos anos aqui que eu, não, que eu não atualizo, tá? Desde o dia 11. Vamos ver brasileiro que recebeu aqui. Nossa. Caraca, deve ter muita prova de brasileiro aqui, hein? Oi. Tá com cara de brasileira? Será que é brasileiro? Hum. Véi, brasileiro. Eu quero brasileiro. É... Oh, Ó Rian, Rian. Não, falando inglês. Às vezes pode ser um brasileiro falando inglês, né, pessoal? É, eu concordo que eu posso estar totalmente errado no que eu tô falando. Então assim, tem pessoas na comunidade, muitos, muitos, esperando pagamento na first class Se ela não pagar os membros da minha comunidade, mano Mano, eu vou espalhar vídeo, eu vou fazer 30 vídeos por semana Só falando que ela é scam E é isso, ó, eu posso até não receber, eu posso até não ter acesso à conta Mas não mexa com os membros da comunidade TW Club, não Se você não é membro da comunidade, acesse o link na descrição, tá? Seja membro, lá tem pessoas honestas, pessoas financiadas pessoas que vão tirar sua dúvida, caso você queira se tornar um trader financiado, tá? É, vamos lá, voltando aqui na first class, perguntas frequentes, perguntas frequentes, vamos lá. Eu assinei o formulário HFT, o que acontece agora? Se a sua conta foi comprada antes ou durante né, é, o dia 24 de dezembro e você preencheu o formulário nossa equipe, de conformidade, fornecerá a você uma nova conta de segunda fase nos próximos dias, se você ainda não recebeu. Pessoal, é, o que acontece? Pessoas que compraram antes ou durante o 24 de dezembro, e a pessoa preencheu aquele formulário, a pessoa já ia direto ali para a fase 2, porém uma fase 2 que permitia o uso da HFT. Tá? É, notícia que eu recebi em, na sexta-feira foi que todas as contas estavam possibilitando o uso de HFT. Eu prefiro que, por mais que tenha um ou outro falando isso, que você, antes de executar esse tal serviço da HFT, você converse com o suporte da mesa e pergunte você mesmo, para você ter a transcrição ali da conversa, e pergunta, posso usar HFT com essa conta? Comprei essa conta tal dia, posso usar para que ele te responda. Não fique se baseando em print de fulano e terceiro não. Tá? É tanto que quando eu falei no meu history que estava sendo permitido, eu deixei bem claro. Conversa com o suporte. Não vem querer jogar a responsabilidade na mão dos outros. Aqui é trabalho. Tá? Aqui não é, não é grupinho de escola não. Meu painel não está atualizando. O que devo fazer? Entre em contato com o suporte. Não consigo atualizar para a segunda fase. Da fase 1. O que devo fazer? Se você não conseguir pressionar o botão atualizar que aparece no painel é, entre em contato com o suporte. Não consigo atualizar para conta live da fase 2 O que eu devo fazer? Se você não conseguir atualizar para a conta live, tá, é, significa que você provavelmente não confirmou os dados da Dell. Mas se você confirmou, observe que o contrato da Dell leva até 96 horas horário comercial para serem emitidos. E aí a segunda fase ser é aprovada. Se ainda não conseguiu atualizar entre em contato com o suporte. Não tem o que fazer. Aqui é o e-mail, tá? Eles dão mais prioridade por e-mail. É, não recebi o contrato da Dell, então, nesse caso, é, verifique se você completou o dia mínimo de negociação, se tem posição aberta é, e também tem o prazo da Dell, tá? Meu pagamento foi negado e acredito que não deveria, como posso contestar? Se você acha que o pagamento foi negado por engano, entre em contato com o nosso departamento. Sempre eles pedem pra você entrar em contato, tá? Para disputar ali e fazer alguma coisa, sempre, esse e-mail aqui é padrão. Se você quer perguntar, a pergunta mais besta que for, pergunta aqui no chat, tá? Não vai pro e-mail não. Agora se for uma pergunta mais avançada, você manda no e-mail. Ou eu falo no chat, no chat no Discord. No Discord tem um chat aqui que você clica aqui, mano, tem um monte de gente falando aleatório. Talvez alguém te ajude. Mas se for uma pergunta realmente de um trader que quer ser financiado, alguma coisa muito simples, pergunta na comunidade, vai ser mais rápido. É muito mais rápido você perguntar na comunidade. Recebi um e-mail dizendo que minha conta foi violada. Tá, é... Se você acha que sua conta violada indevidamente, entra em contato Ou usando o chat na página Né, é... Tá, tá, tá, tá, tá. Pra quem foi banido, né Alguém fez alguma coisa errada Quantos e quantos tempo aí, dona Patrícia Que você não me dá um suporte que presta aí nessa mesa Por isso que eu opero na Default Trader É isso mesmo, a Default Trader é a melhor mesa que tem Ó, mano, eu falo que esses caras desde janeiro meu, Já já nós entra em fevereiro, já já é carnaval E esses caras não me atenderam, mano essa é a verdade, cara. Enviei minha retirada, porque está demorando para obter a resposta. No momento, todos os pagamentos são colocados em revisão de conformidade, que vai durar 10 dias. Nossa, mano. Se já passou mais tempo que isso, seu conta está sob revisão. Se passou de 10 dias mesmo, a chance de você receber diminui. É isso que eles querem dizer. Regra de serviço de negociação listados no contrato são fragmentados. A revisão pode levar até 15 dias, se você foi sinalizado pela equipe de compliance. Agora, eles falam de tanta equipe, equipe de sei lá o que, equipe de sei lá o que. Olha, se tem equipe de, de compliance, equipe de suporte, equipe de, de, de, de TI, equipe de, de sei lá o que, equipe de design. Por que só tem oito funcionários? Não sei, eu não sei que mais que é isso que eles fazem não, de onde sai. É, a equipe é aquela famosa eu presa, já ouviu falar? Tem empreendedor que ele tem empresa e tal, e é funcionário, colaboradores funcionário não, colaborador. Eles têm eu presa, é eu, sou a equipe <risos> Essa é a verdade, essa é a verdade é... Isso será feito para permitir que você... vamos lá é... Sua conta real será redefinida, como eu falei lá em cima é... Para o seu saldo atual, menos o pagamento solicitado Vamos supor que você tem 110k e você saque 5k Então vai ser redefinido, vamos dizer assim Tá? Como, por exemplo, saldo 125, tirou 25, foi para 100. 125, tirou 12, foi para 112. E aí vai. É, por que demora tanto para obter a resposta no suporte? Falei, mano, eu, eu também queria entender essa mágica. Ah, já sei, porque demora. Porque o serviço não funciona e acaba lotando de mensagem lá, né? Essa é a resposta. Valorizamos o feedback e as opiniões da nossa comunidade. Estamos trabalhando... De... Não valoriza, estão nem aí para feedback. Nossa equipe de suporte, indivíduo qualificado, que poderá aprimorar nossa capacidade. Tã, tã, tã. Agradecemos a paciência de todos. Pô, mano, nós estamos sendo pacientes, é, A gente tá tendo tão paciência porque eu vi gente que tava assim, desesperado, desesperado por causa de pagamento, de sei lá o que eu o, o cara nem assistiu a reunião deles. Escutou o que fulano de fulano de fulano de fulano falou. E falou bem assim, não, essa mesa ela tem chance de se tornar meu do nada, parece que os cara tomou uma lavagem cerebral existe a chance? Existe, mas mano, você não cria, é, tipo assim, pra você quebrar a autoridade, a confiança, é isso aqui, ó agora pra reconstruir, mano, hum, demora, mano comigo mesmo ela vai demorar, eu sou, eu sou, vamos dizer assim, um dos maiores canais de mesa proprietária sobre qualquer assunto de mesa, mano você pode perguntar, pode perguntar o que você quiser na internet, você vai me achar sobre mesa, entendeu? E a minha confiança ela não tem. Da minha comunidade ela também não vai ter. A não ser que era melhor e muito. Olha, primeiro ponto que vai fazer a first class é eu ficar confiante. Pagar a galera. Olha, ela pode me banir eternamente. Mas se pelo menos pagar os membros da minha comunidade, pronto. Pra mim ela já vai entrar no top 5. Pagou geral, mano. Já era. Pagou, pagou. Tá devendo, pagou. Né? Não é igual a banco. Banco você paga quanto você quer. Mas você pega juro Mas aqui não. Aqui tem que pagar. Entendeu? É... Tá, vamos lá... Ok Minha conta foi alterada devido a um problema com o seu servidor O que posso fazer? Entendemos a frustração, no entanto, conforme a declaração dos termos A prop company não terá nenhuma responsabilidade em atraso de transmissões De pedidos devido a interrupção ou mau funcionamento Do comunicação com o corretor Ou seja, o que ele quer dizer? Se você não está conseguindo conectar, se está tendo algum problema de spread, seja lá o que for, que seja relacionado ao servidor, ele não tem nada a ver com isso. Isso é totalmente com a ECAP. O problema de servidor é tratado entre a ICAP e a First Class diretamente. Não existe agente aqui no meio. É entre eles ali que eles resolvem. Ok? Eu vou abrir uma negociação e a negociação fecha instantaneamente. Por quê? Isso, na maioria dos casos, ocorre porque a sua posição aberta está acima da taxa de margem, que é 3%. Preto, da taxa de margem, de 3%. Sem comentários. Sem comentários. Sem comentários. Ah, e eu tô aqui, pessoal. Olha. Segundo suporte, foi até. Olha, esse, essa galera aqui, meu irmão. Eu não sei onde eles estão. Não. Eles parecem que. Eu não sei o que é. Não, não sei como é que existe tanto feriado, não. Porque ele eles não atende não. Olha, Patrícia, 5 dias Tinha outro cara velho, que tava me atendendo. Véio. Ah, é o mesmo, né? Patrícia 3 dias, 5 dias. Olha, 5 dias ele falou que ia falar com o departamento de TI, tá? E agora, 3 dias ele falou que ia falar com o departamento. Um departamento aí. Eu sei que nada resolve, tá? Enquanto isso. Aí você pergunta, por onde você vai receber o seu refund? Vou receber refal Vou receber. Pessoal, aquele abraço. Não tô aqui pra babar babar a mesa. Tá? É pra ser sincero Eu acho que assim pessoal Quando a gente tem que dar crédito A gente dá Quando a gente tem que fazer uma análise sincera De preço, de custo-benefício, de agilidade De sei lá o que, a gente faz Mas quando for pra criticar Eu tenho que criticar também Não sei se quer assistir um canal que só Ai, tudo flores Mano, não dá certo pessoal Não dá Então tem que ser sincero Até se um dia eu fazer um review pago no meu canal Eu vou ser sincero E é isso Tamo junto! <risos> Falou!